Atenção, primeiro de abril, eu quero trazer os top 5 maiores mitos a respeito de emagrecimento depois dos 40 anos. Top 5, genética impede você de emagrecer, Men Tira! O que te impede emagrecer é seu metabolismo lento. Infelizmente, tem pessoas que têm metabolismo mais lento e outras pessoas que têm metabolismo mais acelerado, pessoas que têm mais dificuldade de emagrecer, pessoas que têm mais facilidade e é mais rápido em emagrecer. Porém, você pode transformar o seu metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador mesmo depois dos 40 anos, o que vai fazer acelerar o seu metabolismo e te fazer de emagrecer de maneira mais rápida tranquila e sem flacidez. Top 4, tem que fazer musculação, academia para emagrecer depois dos 40 anos. Mentira, teu corpo não sabe se está dentro de uma academia ou dentro de casa, o que importa é que você faça sequência de exercícios certos, que podem ser só com o peso do teu corpo, que vão te fazer acelerar o seu metabolismo e Emagrecer depois dos 40 anos. Top 3: tem que fazer dieta restritiva para emagrecer depois dos 40 anos. Não, dietas restritivas deixam seu metabolismo ainda mais lento. Você precisa de comida de verdade, que eu falo alimentação raiz. Você tem que comer de forma equilibrada e seu metabolismo acelerado e queimador. Ocorrido pelo exercício é quem vai te fazer emagrecer depois dos 40 anos. Top 2. Você precisa parar de comer doce e tomar bebidas alcoólicas para emagrecer depois dos 40 anos. Mentira! Você quando está com o metabolismo acelerado e queimador, você pode sair da dieta. Você pode comer um doce você pode tomar sua cervejinha, seu vinho, seu drink. Você só tem que controlar a quantidade e frequência. Você pode comer quase todo dia, normal quantidade menor, ou separar alguns dias da semana e ter uma quantidade maior. Tudo é uma questão de equilíbrio quando o seu metabolismo está acelerado e queimador. E top 1, precisa fazer caminhada aeróbio para emagrecer depois dos de 40 anos. Mentira! Estudos mais recentes têm mostrado que aeróbio tradicional, como a caminhada, corrida leve, pedalar, é, deixa seu metabolismo mais lento, aumenta a sua fome e não te faz emagrecer mais. Para emagrecer, você precisa de exercícios intermitentes que trabalham seu corpo todo, que assim vai acelerar o metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos. Tem 40 anos ou mais, quer acelerar o metabolismo e emagrecer? Se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, que diariamente eu te ensino o que você precisa fazer para emagrecer de maneira rápida e inteligente depois dos 40.